Poderosa oração para afastar os inimigos Seja muito bem-vindo ao canal Eu Sou o Caminho. Hoje nós vamos rezar uma oração pedindo a Deus para afastar os inimigos e invejosos. É muito importante você comentar o seu nome, ou de um familiar e amigo seu, para que possamos rezar na intenção de todos. A oração para afastar os inimigos é uma oração muito forte e poderosa porém você precisa ouvir até o final. Ouça essas palavras sagradas com muita fé e veja até o final do vídeo. São apenas alguns minutos. Reserve esse tempo para Deus. Você vai se surpreender com o poder de Deus em sua vida. Vamos começar a oração agora. Glória ao Altíssimo, Senhor Deus, Criador do céu e da terra, por todos os séculos dos séculos assim seja seja a sua glória confirmada eternamente senhor Deus dos exércitos vencedor do faraó que derrotastes os vossos inimigos no deserto nas montanhas nos mares debaixo da terra nos ares louvado seja o vosso nome para sempre seja louvado Senhor meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, eu entro agora em sua presença, através dessa oração para afastar os inimigos, para pedir em favor dessa pessoa que me escuta agora, através do canal Eu Sou o Caminho no Youtube. Meu Deus, essa pessoa tem sofrido muitos ataques do inimigo, através de pessoas que fazem de tudo para não ver ela bem são pessoas com inveja são muitas vezes inimigos que não querem ver ela bem que não querem ver ela feliz são pessoas invejosas e maldosas são pessoas que querem acabar com o casamento dela com o relacionamento dela são pessoas que querem acabar com os negócios com o trabalho dela essas pessoas falam pelas costas dela Fazem fofocas para tentar desmoralizar ela, para tentar ridicularizar a imagem dela. Muitas vezes, essas pessoas estão até mesmo dentro da igreja, dentro da família dela, do trabalho. Essas pessoas não param, enquanto não tirarem a paz dela e acham graça do sofrimento dela. Essas pessoas estão sendo usadas para destruir tudo o que ela construiu. Pois essas pessoas não suportam ver a felicidade dela, meu pai, e fazem de tudo para irritar ela, fazem de tudo para tirar ela do sério. Muitas vezes essas pessoas fazem trabalhos e rituais para tentar acabar com a vida dela, para acabar com a felicidade dela para ela ser uma pessoa derrotada e triste meu pai meu Deus mas eu sei que o senhor tem o poder para fazer essa tormenta acabar assim como o senhor fez com os inimigos de Davi o senhor é capaz de fazer com os inimigos dessa pessoa que me escuta agora então eu te peço meu Deus que o senhor proteja ela com o seu escudo para que os inimigos não a ataquem mais Usa, Senhor, o seu infinito poder para fazer o inimigo cair, para acabar com os inimigos de uma vez por todas, jogando todo o mal por terra. Eu te peço também, meu Pai, que o Senhor liberte essas pessoas desse mal, para que elas parem de querer o mal dos outros, e traga. Senhor, a tua providência e a tua força para que essa pessoa querida que me escuta agora, possa seguir firme no seu caminho e sem que os inimigos tentem acabar com os sonhos dela. Vamos orar agora uma oração pedindo para que o nosso Senhor Jesus Cristo nos livre dos inimigos. Lembre-se de ouvir essa oração até o final. Chagas abertas, Sagrado Coração, Todo amor e bondade, o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, no meu corpo se derramem hoje e sempre. Eu andarei vestido e armado com as armas do Senhor, para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem, tendo olhos não me enxerguem, e nem pensamentos eles possam ter para me fazer o mal. Armas de fogo. Meu corpo não alcançará, facas e lanças se quebrem sem ao meu corpo chegar, Codas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar. Jesus Cristo, protege-me e defende-me com o poder de Tua divina graça e a Virgem de Nazaré me cubra com o sagrado e divino manto, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições. Deus! Com sua divina misericórdia e grande poder seja o meu defensor contra a maldade e perseguição de meus inimigos. Ó poderoso Deus, estendei-me o vosso escudo e vossas poderosas armas, defendendo-me com vossa força e vossa grandeza, do poder de meus inimigos carnais e espirituais, e de todas as suas mais influências e que debaixo das patas do vosso fiel ginete, meus inimigos, fiquem humildes e obedientes a vós, sem se atreverem a ter um olhar sequer que me possa prejudicar. Senhor Deus, que vos dignastes, em benefício dos pecadores, descer à terra, encarnando-vos, no seio da Virgem Maria, ouvi a minha prece. Falo-vos, sem ódio ao meu irmão, que me persegue. Falo-vos sem rancor e sem desejo de que me aconteça algum mal ao meu irmão, que não me deixe em paz. Senhor, pelo sangue que derramastes na cruz, pelos cravos que feriram as vossas mãos e os vossos pés, pela coroa de espinhos, pelo suor de sangue que derramastes, pelas vossas lágrimas de sangue, iluminai o espírito de meu irmão. Infundi-lhe caridade e fazei com que ele se esqueça de mim, se afaste de mim e não continue a pecar. Dissestes, Senhor, que todo aquele que se irá contra o seu irmão será punido. Fazei, Senhor, com que meu inimigo não se ire contra mim e não acumule pecado sobre pecado. Esquecendo-se de mim, afastando-se ele de mim. Poderei ter menos motivos de pecar e assim de ofender-vos. Senhor Deus, que a vossa paz desça sobre todos os corações. Glória a Deus, nas alturas, e paz, na terra aos homens de boa vontade. Assim cantavam os anjos, na noite do vosso glorioso nascimento. Senhor meu Deus, Aqui estou em sua presença para agradecer pelo fôlego de vida que o Senhor tem me dado. Venho a ti em temor, meu Deus. O Senhor sabe que sou seu servo e tenho me colocado em suas mãos. Também sabe, ó Deus, que aceitei o sacrifício de seu filho na cruz e que fui resgatado por ele. Tenho sentido a necessidade de ser mais sábio. Por vezes minhas ações me levam a resultados que não previ. Minhas palavras. Muitas vezes são palavras apressadas sem reflexão. Quero aprender do Senhor a falar no momento certo, com as palavras corretas. Transforme a minha mente e me dê sabedoria que vem do Senhor. Sei que já comecei a trilhar pelo caminho da sabedoria, porque temo ao Senhor.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 está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino.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 Lembre-se de inscrever no canal para receber as notificações. Que Deus esteja sempre conosco nos guiando e oferecendo muita proteção. Fiquemos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e que Deus nos proteja. Hoje e sempre. Amém.